Era uma vez uma Vila Natal. Um verdadeiro presente para todas as famílias. Vamos entrar no carracel? Olha, o castão está embrulhado. Vamos, Vamos entrar. entrar. Uau! Uma pista de gelo. Bora patinar? Podemos podemos podemos, podemos! podemos! podemos! Em Óbidos, a viagem de Natal pode ser feita de comboio, balão ou no trampolim. Vamos à casa do Pai Natal. E ver os espetáculos. Óbidos Vila Natal. De 30 de novembro a 31 de dezembro. Informações em óbidos.pt